Mãe falecida retorna do inferno para buscar sua família, jovem possuído pelo corpo seco é submetido a um ritual de exorcismo e algo tenebroso acontece, jovem entra em floresta infestada de demônios que o atacam com várias mordidas, entidade sombria se manifesta atrás de um menino durante a história, o caça fantasma é surpreendido por entidade poderosa em casa assombrada e muito mais, mas antes já vai deixando o like para o youtube dar mais destaque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 De seguir, temos o caso de um jovem que foi possuído pelo corpo seco. Quando o homem comete um pecado que não tem qualquer hipótese de ser perdoado depois que morre, seu espírito não é aceito por Deus e nem pelo diabo. A própria terra rejeita este corpo como se tivesse nojo daquele pecador. Assim, seu corpo seco só em pele e osso sai do local onde está enterrado e fica vagando durante a noite. Bom, nota-se que não é uma entidade qualquer. O oh, oh, que aconteceu, mano? Tá cu... Mano, ele tá com o olho. Mano. Vai, sai, sai, sai. Vai, Vai, mano. Toma. Pega a gobeta, pega a gobeta. Pegou. Go Olha o oh, oh, Marquinhos! Olha o Marquinhos! joga oh, a gobeta! Olha o Marquinhos! Vai, oh, Marquinhos! Oh, Marquinhos. Oh, Marquinhos. Oh, segura ele, segura ele, Marquinhos! Segura! Deita ele, deita ele, deita oh. ele! Seus amigos concluíram que a única forma de exorcizá-lo é um local conhecido como Chave de Salomão, local onde há, dentre outros símbolos satânicos, uma estrela de sete pontas bem no centro, de onde a pessoa só sai sem um demônio. Olha aqui, olha aqui. Mano, explica aqui o que é isso aqui velho, explica o que é isso aqui. Marquinhos, mano, ninguém vai tirar você Tira daí. Ninguém coisa, vai tirar você daí, velho. Mano, enquanto você não sair do nosso amigo, você não vai sair daqui, mano. Você vai fazer o quê, você não sair daí? Não tem nada, cara. Você não tem o que fazer, você você vai machucar ele também. Você vai fazer alguma coisa? Você não vai sair daí, você não está escutando? Vai a sua mente, velho. Vou matar ela, você... Tenta, mano. Eu quero que você tenta, velho. Parece que a discussão saiu do controle. Cara, você não vai calar a boca? Sério? Você vai fazer o que? Vai atirar em mim? Mano, você não vai calar a boca. Atira! Marquinhos, essa boca. Dá porra. Atira! Vê a merda aí. Sai, solta o Thor, sai Thor. Calma, aí, Sai, Thor, solta o Thor. Sim, ele deu um tiro em seu próprio amigo. Por sorte, o tiro pegou de raspão e de forma misteriosa aquela alma foi liberta. Mano, sai. Calma, meu Deus. Caramba, não é ele, velho. É o corpo seco falando com você. Mano! Ele torceu velho, Que? ele torceu, seca a cabeça e gritou e caiu no chão mano. Ô Lucas, não, coisa? não fiz nada mano. Nada Marquinhos. Nada cara, eu a volta já nele, não, não, não acusou não cara, não, não mexeu nem No vídeo a seguir vemos um jovem sozinho no centro de uma floresta dita amaldiçoada, de onde quem entra não sai. Astaga! Aloha Akbar! Ok, tira ok? E tu, gang? Stop! Ok, Lá, uma figura estranha foi detectada entre os arbustos. É um ser assustador que parece uma mulher desprovida de beleza. Note que sua face encontra-se toda desfigurada e queimada, como se tivesse sido cozinhada no inferno. Ok, o que é que você quer? o que é lo, Lá está a entidade novamente, agora vestida de preto, preparada para o abate. Agora preto, para o que é O que é O O Parece que o demônio quis arrancar a alma daquele jovem com as próprias mãos. Agora é problema em dobro. Um, parece haver um verdadeiro enxame de demônios naquela floresta. <risos> Muito ferido com várias mordidas pelo pescoço, ele decidiu deixar o local antes que fosse tarde. Neste vídeo vemos um investigador do paranormal em uma casa assombrada. Opa, opa, opa, olha isso, olha isso. Sumuro objetivo de purificar o local, primeiramente ele fez o um círculo de sal para fins de proteção. Porém, a entidade que ocupa este recinto não é uma entidade qualquer. O poder da ressurreição está no sacrifício da crucificação. Mundo, vós não me afetarás. Pois de oração de pessoas em passos corretos, neste momento vemos um evento inédito e nunca antes registrado em toda a história dos casos de investigação do paranormal, sim o demônio ateou fogo no círculo de sal, foi por um triste que essa história não terminou mal Imagens perturbadoras registradas enquanto um jovem gravava uma história para o seu Instagram, mas o momento que tinha tudo para ser tranquilo se tornou em um episódio aterrador que ele nunca mais irá esquecer. vemos nitidamente a manifestação de uma velha horrenda e pálida como um cadáver. Seus olhos estão esbranquiçados e com um olhar penetrante como o de uma bruxa que está prestes a arrancar seu coração com as próprias mãos para depois comê-los em sua frente enquanto emite seus últimos suspiros. O que você faria se uma figura aterradora como esta aparecesse atrás de você? Te desse um abraço? ou se manifestasse no espelho do seu banheiro nesta noite. No vídeo a seguir vemos um homem conversando no celular com sua esposa que ficou até mais tarde no trabalho. Já eram meia-noite quando algo estranho começou a acontecer. You don't hear that? Hear what? Hello? O som da batida de um sino começou a ecoar pelo ambiente, um som nunca antes visto, já que não havia igreja no bairro. Are you there? O barulho começou a invadir a casa, quase o deixando surdo. De repente o barulho parou. Neste momento, parece que ou ele não escuta nada, ou escuta um barulho muito forte e ensurdecedor. Parece que temos companhia. Como nos filmes de terror, ele foi atrás, ele quer saber quem ou o que era aquela coisa que acabou de ver. Parece que sua esposa já havia chegado primeiro do que ele e algo ruim já teria acontecido com ela. os separaram, ela veio buscá-lo para junto dele morar eternamente no inferno, no dia seguinte algo muito estranho acontecia naquela casa, a mãe estava lá com seu filho, como isso é possível se ontem mesmo ela havia morrido junto com seu marido? Eu acho que já está explicado